Chegamos ao centésimo áudio da série Respondem em um Minuto. E o minuto agora é de agradecimento pela confiança a todos os alunos e amigos que curtem, compartilham, divulgam. Também agradeço a todos os alunos inscritos nas turmas de março e abril de 2020, que já estão lotadas com lista de espera. Agradeço também aos já inscritos nas turmas de São Luís, Manaus, Fortaleza, Goiânia e Pará. Eu já estou ansiosa para que chegue logo nosso curso de Prestação de Contas Eleitorais 2020 para compartilhar experiências que possam contribuir com o sucesso de vocês nas próximas eleições. Um abraço e até os próximos centésimos áudios e vídeos.